Oi, tudo bem? Vamos lá para as nossas sequências de vídeo. Muito obrigado por estar acompanhando esses vídeos, por estar curtindo eles e compartilhando no Facebook, no nosso canal do YouTube. E semana passada a gente falou sobre a questão de internar no hospital, de conseguir autorização pelo convênio ou não, essas cirurgias complementares e não sei se você viu o vídeo, se não viu, dá uma olhadinha lá, mas algumas pacientes perguntaram pra gente, doutor, e a diferença entre operar em hospital e operar em clínica? Então motivou esse vídeo dessa semana. Só para a título de curiosidade, todo estabelecimento de saúde, para ele começar a funcionar, ele tem que passar por uma avaliação da Vigilância Sanitária. Então a gente aqui, eu estou gravando esse vídeo na minha clínica, a minha clínica ela está autorizada a fazer procedimentos com anestesia local. Para você ter ideia, quando eu fui fazer o projeto para fazer a construção da clínica, a gente teve que apresentar esse projeto na vigilância sanitária, ele teve que ser autorizado por esse órgão competente, eu construí baseado naquilo que eu apresentei para eles, com uma descrição dos procedimentos que seriam realizados aqui, tanto estético quanto cirúrgico ou não, e depois dessa apresentação, a gente construiu, a Vigilância Sanitária veio aqui, examinou, viu se estava de acordo com aquilo que tinha sido autorizado e me liberou a fazer procedimentos. Então hoje na minha clínica especificamente eu atendo, faço avaliação dos pacientes, esse acompanhamento pós-operatório, temos procedimentos estéticos que são realizados aqui e além disso eu faço pequenos procedimentos com anestesia local. Então retirada de um câncerzinho de pele, retirada de é, lesões de pele para fazer biópsia, correção de cicatrizes, porque eu fui autorizado pela vigilância a fazer isso. Essa é classificada como clínica tipo 1. A maioria dos nossos pacientes, sem dúvida, são pacientes que necessitam de internação, que vão fazer cirurgias plásticas maiores, então uma abdominoplastia, uma colocação de prótese, uma lipoescultura. Esses pacientes não operam aqui na minha clínica. Eu levo ele para o hospital ou para uma clínica de um porte maior. E aí a gente tem a classificação das clínicas. O Ministério Público do Distrito Federal, junto com a Vigilância Sanitária e os órgãos competentes, eles fizeram uma classificação dessas clínicas e quais procedimentos podem ser realizados nelas. Então tem clínicas tipo 1, tipo 2, tipo 3. As clínicas que a gente leva para fazer cirurgia plástica, elas são clínicas tipo 3, por definição. Por quê? porque necessitam de fazer um procedimento de anestesia, que o paciente vai precisar de uma internação, vai precisar ficar lá, e eles vão receber alta geralmente no dia seguinte, então precisam ficar internados. Essas clínicas são tipo 3. Então, primeiro ponto na hora de escolher entre operar no hospital ou operar numa clínica é ver qual procedimento que o paciente vai fazer. Clínicas tipo 3, elas podem no máximo fazer dois procedimentos associados. Então, o paciente que vem para mim querendo operar, fazer abdominoplastia junto com lipoescultura e colocação de prótese de mama, um exemplo, a gente chama isso de cirurgia tripla. Esses três procedimentos não podem ser feitos numa clínica, ele já teria que operar no hospital. Então, a gente vai classificar o paciente de acordo com... com... Com a necessidade dele, com o tipo de cirurgia que ele quer fazer e o estado geral do paciente para escolher entre uma e outra. Ah, mas eu quero fazer só prótese de mama, quer dizer que eu só posso operar numa clínica? Não, procedimentos únicos a gente pode operar no hospital também. Então, mas. O inverso não é verdadeiro. Então, se eu quiser fazer três procedimentos, eu posso fazer no hospital, mas não posso fazer numa clínica. Se eu quiser fazer dois procedimentos, eu posso fazer na clínica, como eu posso fazer no hospital. Se eu quiser fazer um procedimento, eu posso fazer na clínica, como posso fazer no hospital. Então, essa limitação já começa por isso. Qual procedimento vai fazer e a quantidade de procedimentos a ser feito. Tá bom? Espero ter sido claro para vocês e qualquer outra dúvida você mande para gente, questione no, nos nossos meios aí de comunicação e aguarde novos vídeos. Muito obrigado!